Eu sou Melissa Lorange e eu tô com uma saudade imensa da minha vinheta. Então, roda a vinheta! esse vlog, em dezembro de 2015, há quase um ano atrás, o primeiro tema era vlog em 2015, certo? Onde eu ficava debatendo o que eu ia trazer para a internet em pleno 2015, com tantos vlogs por aí. Eu fiquei um tempo afastado do YouTube, sem postar regularmente, então agora que eu estou retornando, eu resolvi então debater com vocês a minha visão do que é ser drag em 2016. Para isso, a gente vai ter que relembrar um pouquinho juntas como está sendo 2016, não está sendo fácil para ninguém, né? Então vai ser um pouco emocionalmente desgastante você se abraça com seu animal de estimação, você chama sua mãe para ficar no colo dela chorando, você pega uma cachaça, alguma coisa, vamos juntos aqui, né? Então, muito bem, preparados? Go. 2016 não está sendo nada fácil para quem é LGBT, certo? O Brasil, que é campeão de mortes de LGBTs no mundo, bateu um novo recorde matando mais LGBTs, principalmente pessoas trans, em janeiro e fevereiro de 2016, do que janeiro e fevereiro de todos os 5 anos atrás, desde que começou a fazer o registro de mortes. Então, começou um ano bem desagradável para mim, para vocês e para todo mundo que é LGBT. Além disso, a democracia tomou lá o seu golpe, nós temos um presidente que nós não elegemos diretamente no poder, né? inclusive fora Temer. Tivemos as eleições municipais, a maior parte dos colegas que eu tenho não está feliz com os prefeitos eleitos em suas cidades, né? inclusive aqui no Rio de Janeiro eu também não estou muito satisfeito, mas vida que segue, vai ter luta. E 2016 é isso, tá sendo um ano de muita luta e a gente não tá ganhando todas as empreitadas que tá entrando, certo? Olha, pro universo drag também não tá sendo fácil, porque eu já vi vários colegas aí desistindo de trabalhar, porque não tá sendo fácil, tá dando retorno, tá muito caro, crise econômica aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, gente, nem tudo é tristeza, né? Vários drags vão surgindo, vão conseguindo espaço, vão brincando de se fazer drag, isso é muito bom. É claro que 2016 não foi só a derrota, né, senão a gente não estava aqui viva fazendo vídeo ainda, muito bem. Certo? Falando sobre coisas boas de 2016 e sobre drag, em 2016 a vencedora de RuPaul's Drag Race foi Bob the Drag Queen, muitas músicas em inglês, Bob the Drag Queen, e isto é muito bom porque é uma vencedora negra politizada de um programa onde a maior parte das drags né, do mundo inteiro tem como parâmetro, como visão, e isso é bom para todo mundo. Bem, então agora eu vou dar um pouco da minha opinião, né, do meu ponto de vista, minha perspectiva do que é drag, tá? E quando eu falo drag, eu falo de drag king, drag queen, homens e mulheres, não importa. Se você está aí no universo drag, é, clube kid, quem bota uma sainha, vai pro baile sem calcinha, não importa. Se você tem uma identificação aí de drag, é com você que eu tô falando, tá bom? Então tá todo mundo aí no mesmo balaio de gato, de vontade, cheio de maquiagem na cara, certo? Certo. Pra mim, na minha visão, a Dre queen é alguém que borra, enfrenta, sacode, ultrapassa a barreira do gênero, né? Isso, queridos e queridas, não é pouca coisa. O gênero é uma das principais ferramentas que tipificam, identificam e controlam a gente na nossa sociedade contemporânea do tempo atual Brasil 2016, ok? Por exemplo, você pode não ter nação, né? É o que maravilha era apátrida. Você pode não ter pai, você pode não ter mãe na sua RG, mas você com certeza vai ter o seu gênero, masculino ou feminino, certo? É o que maravilha não tinha nacionalidade, mas tava lá na RG dela bonitinho, mulher. Não tem como fugir dessa coisa que a sociedade brasileira, estamos aqui falando do Brasil, certo? Que a sociedade brasileira tem em nos qualificar como homens ou mulheres e junto com isso várias né, pressões sociais porque homens se comportem como homens e mulheres se comportem como mulheres. Então, gente, a drag queen, ela é sim uma pequena revolução ambulante. Acho que todo mundo aqui concorda que a drag queen é uma artista, certo? Ela bota mikiagem, ela faz cabelo, ela desenvolve uma roupa, enfim, a drag queen é uma artista, independente se ela está dublando no palco ou se ela está na festa simplesmente circulando e dançando até o chão, a drag queen é um ato artístico, certo? Ela é uma cena, ela é uma arte. Ela bem é um ato político, independente se ela é politizada ou se ela não é politizada. Inclusive, não tô aqui obrigando ninguém a ser politizado tá bom? Você vai continuar sendo um ato político mesmo, se você não esteja muito ligado com isso. Algumas drag queenzinhas, inclusive, são atos políticos de direita, não é mesmo? Elas dão carteirada, que elas são drag, são giros de mulher, pra ficar aí destilando a misoginia, machismo, racismo, homofobia, transfobia, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, tá? Né? Porque a querida tá de salto alto, maquiagem na cara, que ela é lindíssima, maravilhosa, Demonstra um de drag queen escolhida por aí, tá? Essa drag não te de ser uma pessoa muito babaca, ok? Ok. E aí é aquela hora que depois que eu tô falando tudo isso, você já tá com saudade de me perguntar Melissa, oh, Melissa, você tá falando aí um monte de coisa, eu ainda sou deprimida com 2016 só que 2016 meu amor acaba mês que vem, tá? Você não tá um pouco atrasada com esse blog aí, não? Não, não tô e eu já te digo por quê 2016 não acaba em dezembro O quê? É, exatamente. As decisões tomadas no mundo inteiro em 2016 vão continuar nos assombrando em 17, 18, 19, por um bom tempo. Então a gente vai carregar na bagagem das nossas vidas de 2016 daqui pra frente, certo? E precisamos estar o quê? Muito preparadas. E aí eu vou juntar tudo aquilo que eu estou falando sobre drag com essa ideia de que 2016 não acaba em dezembro, pra gente poder dar o caminho que esse vlog vai ter daqui pra frente. Primeiro uma informação, né? os vídeos desse canal que tem mais acesso são aqueles que falam sobre drag race, sobre drag queens, drag race, ou que falam sobre drag queens de alguma forma, enfim, que falam sobre viadagem. É com um acordo, né? todo mundo concorda com isso, que drags falem sobre drags e que isso é completamente aceitável. Alguns outros vídeos que tem outros debates têm menos visualizações, porque as pessoas né, são menos interessadas no que uma drag queen tem a falar sobre, sei lá, o poder judiciário, ou sobre o fato de ser mãe, sobre outros temas que a gente... É, falou aqui no vlog. Então, a minha promessa pra vocês, e isso pode ser um objetivo um pouco prepotente, é falar cada vez mais de coisas que as pessoas acham que a drag queen não deve dizer. Enfrentar cada vez mais certeza e se ser mais incisiva e incômoda nos temas que a gente vai tratar, ok? Então, eu prometo pra vocês que vai ter babado confusão em praticamente todos os vídeos. Claro que eu também me comprometo com você que não vão ser todos os vídeos tipo um episódio Black Mirror, a gente vai ter umas coisas pra descansar, né? Porque eu também mereço um pouco de felicidade na minha vida. Então, aproveitando esse clima de eleição, eu vou fazer não só um vídeo de retorno com o vlog, mas também um vídeo de campanha. Eu me comprometo com vocês, a gente tratar o uma número possível de casos e desconstruções problemáticas que vocês trouxerem para mim e que eu consiga pensar e que a gente vai ser muito incisivo e que provavelmente muita gente vai me odiar e parar de seguir esse canal por causa de enfrentamentos de opinião, mas eu acho muito importante, acho que a gente está na hora de falar coisas, né, discutir coisas. Você pode me odiar, mas se você me odiar, por gentileza, deixa por escrito, tá? nos comentários do YouTube. Acaba comigo uma fala, porque quando a gente fala, quando a gente bota inscrito, a gente faz com que as outras pessoas que vão ler aqueles comentários pensem. Pode ter gente pensando que nem você e meu dia também, já são dois, olha, duas pessoas versus eu Já é ótimo, não precisa concordar comigo não, meu amor. O que você precisa é se botar para pensar. Eu não tô aqui para dizer como as coisas têm que ser, eu tô aqui para gente ficar problematizando juntos, tá? E chegando a uma conclusão qualquer, eu comigo vocês com vocês isso aqui é um canal de duplo né dupla função eu falo com vocês vocês falam comigo e é isso que eu tinha para dizer esse negócio já tá enorme tá a gente se vê semana que vem toda segunda-feira é uma tragédia fui Meu vlog não está morto. Não quero mais hiato. Quero vídeo semanal. Achas que tens o que é preciso para problematizar? Inscreva-se.